Fala aí, galera do YouTube, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Claudio, tá? Bom pessoal, se você entrou nesse vídeo aqui, provavelmente você deve estar procurando aí é, pelo produto Macho Macho, né? Para aumento peniano Ou você deve estar procurando formas aí de estar tá aumentando aí o seu membro, né? Talvez você não esteja satisfeito e tal, né? É, muitas pessoas aí têm um membro pequeno, né? E procuram formas aí de estar tá aumentando tá? Procuram formas é, e pesquisam Pra saber se é possível você tá aumentando aí o tamanho do seu membro, né? O seu pênis, né? É, e às vezes não sabe como fazer isso, né? Então nesse vídeo eu vou estar tá, é, falando um pouquinho de um produto aí, tá? Que existe no mercado até, né? E, e também se ele funciona ou não, tá? Porque eu vejo muitos vídeos aí no YouTube e tá? tal, pessoas falando mal. Às vezes as pessoas falam bem e às vezes a pessoa que quer comprar fica com dúvida, né? se realmente funciona, se não funciona, se o produto é verdadeiro, se chega na sua residência mesmo, se não, enfim. Então pessoal, é, o produto que eu tô falando é o macho homem, tá? O macho macho adulto, né? Uns falam macho macho, outros falam macho homem adulto, enfim. É um é um creme, tá? Creme palmito peniano, tá? E, e assim pessoal, muitas pessoas, muitos homens, né, tem vergonha de, de falar ou até mesmo na relação tem vergonha né, do seu membro, né? Porque é pequeno, né? Então, é, às vezes a pessoa fica com aquele trauma, né, de ter o um membro pequeno. Às vezes não consegue satisfazer a, a, a, a parceira, né, por conta do seu membro que é pequeno, né. E isso não é um problema, os, não é só esse o problema, né. Porque a pessoa tendo o membro pequeno pode acarretar aí também em depressão, em ejaculação precoce, a pessoa fica para baixo, cabeça baixa, né, por conta desse problema dela do membro ser pequeno, né. Então, provavelmente por esse motivo que ela pesquisa e procura meios de poder estar tá aumentando, né? Enfim, existe um bom produto aí no mercado chamado Macho Macho, né? Que nem eu já falei, que ele, que ele te ajuda né? a estar tá aumentando né? o seu membro aí em até 5 centímetros em 4 semanas, né? Porém, pessoal, existem muitas pessoas que fazem vídeo falando que não funciona. Mas aí está a questão... O produto não funciona verdadeiramente ou a pessoa não sabe usar o produto. Porque assim, se você compra um produto que, que promete, né? É, esse aumento aí, esse crescimento natural aí em quatro semanas, provavelmente porque alguém já testou, ou vários homens já testaram, né? E comprovaram que funciona. Porque senão o produto não era um produto, é, como é que fala, muito procurado, né? E também não era muito aceito né, pela, pelos homens. Porque, se você pesquisar aí no YouTube, vai ter vários vídeos, né? Eu vou deixar o site oficial aqui embaixo na descrição, o link do site, aqui embaixo na descrição do site oficial. Você pode estar tá indo lá, tá lendo o site, tá? Tá vendo se, é, se a proposta do produto aí é, é verdadeira ou não, né? Enfim. É, mas eu queria dizer pra você, pessoal, o, o Macho Man, ele funciona assim. Uma vez você usando corretamente, tá bom, pessoal? Você tem que fazer o uso corretamente do produto. Senão o produto não vai funcionar para você. Então é por isso que tem muita gente que faz vídeos aí falando que não funciona. Por quê? Porque não usa direito, pessoal. Você tem que usar direito, tá? Você tem que fazer uso aí no mínimo duas vezes por dia, tá? Você tem que massagear aí a, ah, por uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que seja. Você tem que massagear, passar o creme, massagear... Fazer tudo certinho que vem na bula. Na bula vem, vem o pessoal tem preguiça de ler, pessoal. O brasileiro é, ele é preguiçoso, ele tem preguiça de ler. O, vem a bula certinho, o manualzinho, quando você compra o machomé, vem na caixinha o manualzinho, que você tem que seguir o passo a passo. Então as pessoas pegam, não lê e faz de qualquer jeito. E não funciona mesmo. Aí fala, aí faz vídeo falando que não funciona. Entendeu? O produto funciona, o produto é excelente, tá? Ele é muito procurado, é, tá sendo muito vendido também, né? Então você tem que estar tá massageando aí durante 15 minutos 10 minutos que seja eu não lembro muito bem é, quantos minutos que é na que está escrito lá na bula e você tem que estar tá fazendo uso aí durante dois, duas vezes no dia né e fazer o tratamento certinho pessoal o tratamento é de no mínimo 3 meses para você conseguir crescer fazer crescer o seu membro você tem que fazer um tratamento aí de no mínimo três meses né dois meses um mês que seja né conforme a quantidade que você quer que cresça o produto ele promete que ele promete crescer aí 5 é, centímetros em 4 semanas mas se você quiser mais de 5 centímetros então você tem que continuar, você está entendendo? então pessoal, esse é o vídeo que eu queria fazer para você, para deixar esse alerta o, Mash o Mashman, ele funciona assim. por isso você tem que usar da maneira correta você tá? tem que usar da maneira, da forma certa senão ele não vai funcionar mesmo, aí você vai fazer vídeo falando que o produto não funciona, entendeu? bom, você me perdoa se eu falei alguma coisa errada aqui nesse vídeo, tá bom? se você gostou desse vídeo, aí, compartilha aí com o pessoal, tá bom? Dá o like aí se inscreve no canal se você gostou é, eu tô fazendo um vídeo mesmo aí um vídeo é, caseiro mesmo tá que você vê que tá tô, tô gravando aqui com o celular me desculpa se tá tremendo aí e tal enfim é caseiro assim mesmo tá ligado então é, esse eu fiz mais esse vídeo para ajudar o pessoal aí tá bom vou deixar o link do macho meio aqui na descrição se você quiser conhecer tá bom e é isso aí pessoal qualquer dúvida aí deixa nos comentários aí que a gente vai estar tá respondendo beleza e vou deixar meu zap aí também se você quiser tirar dúvida aí comigo aí beleza e é isso aí eu vou ficando por aqui Forte abraço aí para vocês. Sucesso. Valeu!